Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Daniel Garnett, eu sou rapper, faço parte da dupla Daniel Garnett Pequeno e outros projetos relacionados ao rap. Sou um dos fundadores da Batalha Central. Em geral no Brasil né, são dois MCs às vezes pode ser batalha de, de dupla e eles vão tirar para o ímpar. Quem ganha para o para escolhe se começa ou se quer que o outro comece. Na maioria os MCs sempre quer que o outro comece para ele poder responder, né? Então o MC começa, vamos colocar aqui ó, MC A começa, o MC B responde. Aí acaba o primeiro round. Aí no segundo round o MC B começa e o A responde. Ou seja o MC que responde, ele meio que rima é, uma vez seguida da outra, geralmente tem um tempo de 30 a 45 segundos, então o MC A rima 30 segundos, o B responde em 30 segundos, acaba o primeiro round, aí no segundo round o B começa com mais 30 segundos e o A volta e responde. O público, geralmente o público, vota e decide quem foi o vencedor. Às vezes é o público e mais o jurado. Então, às vezes o voto do jurado vale um, ou do outro jurado um e do público um. Então, dos, das três possibilidades de votação, se você tiver duas, você ganhou. Geralmente, o público e os jurados podem votar para o remador A, para o remador B ou pedir um terceiro round quando acha que empata, tá? então por exemplo se todo mundo votar terceiro ou dois votarem terceiro ou um votou no A, outro votou no B e outro votou no terceiro, todas essas possibilidades implicam no terceiro round, né? agora se um dos MCs já tiver duas, dois pontos ele já ganhou e aí não tem terceiro round, certo? É... Algumas batalhas a votação é feita é... por round e outras é a batalha toda. Batalhas uh... nunca passam no terceiro round. No terceiro round alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, não tem outra possibilidade. E às vezes a batalha acontece com essas regras bem parecidas, só que no formato bate e volta, né? No bate e volta, daí ao invés de ser por tempo, é por verso. Então, no primeiro round, o A começa. Então o A faz oito versos, o B responde 8. O A 4 versos, o B responde 4 versos. O A mais 4, o B mais 4. Aí depois dessas né, 6 perguntas e respostas.. Acaba um round, vai para o segundo, aí no segundo round é a mesma coisa, né? estamos aqui no 6, o B que terminou, esse B que terminou, agora é ele que vai começar para o A responder até chegar no, no final, na, aqui no, na sexta aqui resposta, que vai ser agora do A, que, que, que começou aqui respondendo esse, e aí uh, no terceiro, tiver terceiro round, tira para o ímpar novamente e quem ganhar de novo escolhe se quer começar ou se outro começa. Então existem essas duas possibilidades e dentro dessas duas possibilidades algumas variações de regrinha. Em alguns, lugar, alguns lugares pode ser o tempo, pode ser maior, ou se é bate e volta o número de versos pode ser maior, ou o número de pergunta e resposta ao invés de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pode ser até 8, 10, aí varia mas em geral é isso uma coisa interessante é ah, às vezes os MCs preferem começar para eles terem a última palavra no final da batalha por mais que a maioria prefira sempre responder escolhe automática, automaticamente responder sem pensar ao longo da batalha como é que vai ser às vezes, alguns MCs preferem começar, mas no terceiro round, todos os MCs preferem que o outro comece, por quê? Porque se o outro começa, ele vai terminar, e como não vai ter mais rounds depois, então a última palavra é dele. Quando o nível está muito acirrado, quem tem a última palavra, ele acaba, ele acaba ficando mais tempo na, na memória do, dos jurados, da, da da da plateia do público que vota também. Bom, é isso. Espero que eu não tenha sido muito complicado. Que vocês tenham entendido. Pesquisem batalhas no, no YouTube. A Batalha Central ela tem canal todo mês. Lá também tenho algumas algumas músicas. Lá tem a playlist do consultor de rima onde eu dou algumas dicas. Sobre a questão do, do rap, do, da batalha, de, da posição. E é isso. Valeu.